sou o Bruno Pedro, uh, tenho 21 anos, sou proprietário deste Volkswagen Golf 2 GTD, é um carro de 89 Este modelo foi um modelo que, que ninguém queria, ficou no stand, porque foi um modelo sem intercooler e na altura as pessoas criam um modelo com intercooler, que foi muito perto um do outro, os dois modelos dos motores E este carro foi aquele modelo que foi ficando no stand, para trás e para trás, porque não tinha intercooler A diferença entre eles é que este tem um tubo mais pequeno é híbrido, é arrefecido a água e a óleo e os outros têm um turbo maior e é arrefecido a óleo e tem intercooler um turbo assim, é um motor mais moderno mas este carro tem um desempenho excelente este carro apareceu assim de repente eu era muito pequeno e o meu pai na altura tinha um Golf 1 e comprou, comprou este carro, eu não sabia e ele chegou a casa e disse tenho aqui um carro de um senhor que é para o pai dar umas revisões e vou levar à inspeção vens comigo e eu disse claro pai vou contigo eu fiquei encantado com o carro. Uau, wow, este carro é muito giro! E o meu pai disse: Então, olha, limpas o carro, tinhas te as teias de aranha, que ela estava tudo sujo, de pó. eu limpei o carro, que era para um cliente, era para um senhor, e nunca pensei que este carro era meu, uh, que era do meu pai neste caso. Uh, fomos à inspeção e eu disse: Pai, este carro é muito bom, faz um bom barulho, assim, quem, sei que mais. Estava contente com o carro, fez a inspeção, passou sem -se qualquer tipo de problemas e chegámos a casa. Chegámos a casa e o meu pai vira-se para mim e diz: Filho, uh, este carro é do pai. Eu: É do pai este carro? É assim. E, pronto, e a partir daí fiquei sempre encantado, gostava sempre de andar com o meu pai neste carro, uh, gostava de vê-lo chegar a casa com este carro, e foi, foi passando os anos uh, até que um, hoje ficou para mim. Vou ser de pai para filho, e quem sabe de mim para os meus filhos era engraçado <risos> se lá chegasse. Este carro tem aqui algumas alterações, ele é original, é um motor 1600 normal, só que estes carros têm um problema que eles aquecem muito. E este carro tem um radiador de uma Passat maior, com duas ventoinhas. Enquanto o original tinha um mais pequeno com uma ventoinha. Outra coisa que ele tem é que, original, este carro nunca não vem com travões de disco. Ou seja, só vem à frente, atrás é tambor. É muito raro encontrar um carro destes com um travão de disco às quatro rodas. Só o GTI é que tem. Podia-se ter travão de disco se fosse pago, mas era um extra caro. Ele não vinha, ele vinha com o tambor atrás. E eu coloquei então o kit do GTI com travões de disco. Ou seja, o que não tira a originalidade dele é como fosse um extra com ele, continua a manter-se original. Outras modificações que ele tem são os manómetros da pressão do turbo, do óleo e do aquecimento. que Eu tenho, ou seja, ele não tem vidros elétricos e no sítio onde devia estar os botões dos vidros elétricos está lá os três manómetros. De resto, está imaculado, não tem, não tem mais alteração nenhuma. Quer dizer, tem os para-choques do GTI, que para mim, isso é uma, uma, uma opinião minha: que eu acho que estes carros são bonitos com os para-choques do GTI. Não desfazendo de quem usa os carros com os para choques originais, mas vem com o atão com o pack do GTI, com os para também, de resto, resto mantém-se original. Sim, este carro é um carro que eu utilizo no dia a dia, ou todos os dias, já faz N km. Para terem uma noção, eu faço, eu tive 4 meses a fazer, por volta de 160 km todos os dias, e este carro, nunca deu nenhum problema. Eu, foi sempre os 4 meses, sem, sem qualquer tipo de problema, sempre bem. Era só pouco combustível e ele estava pronto a andar. Ele já fez dez vezes a viagem à França, ir e vir. Nunca aqueceu, nunca deu qualquer tipo de problema. Só parávamos para pouco combustível e ele estava, estava pronto para andar. É um carro dia a dia, anda todos os dias. Nunca sabe o que é que é a garagem. E, e é mesmo assim, o gosto dele é andar no dia a dia. acho que Sinto-me sinto bem, é como fosse um antidepressivo. Se eu não, se eu não andar com o carro, andar com outro carro, Uh, passado umas semanas eu começo a sentir a falta, eu tenho o meu golfe. Eu quero, ah, tenho saudades de conduzir o Golf e quando entro do golfe é diferente. É, é, parece que eu mudo de um carro, que o carro pode ser moderno, pode ser novo, e mudo para este e este, este parece que é melhor ainda. Este carro para tinha os para-choques para antigos e tinha, não tinha esta cor assim viva, estava assim a mais gasta. Um, mas o, carro, mas o carro estava praticamente igual. Acontece que houve uma altura, era dia de verão, não estava a chover, a estrada não era perigosa e o meu pai vinha com o carro e o carro fugiu. Fugiu traseira, o meu pai fez a curva de lado e o carro, por azar, a embaladeira bateu no alcatrão e o carro andou às cambalhotas e ficou em muito mau estado, já de todo amulgado. Uma pessoa não conseguia se dentro do carro, o meu pai nem sabe como é que saiu é de lá dentro. Uh, de baladeiras tortas, jantes partidas, quando uh, não falar de tudo o exterior que estava arranhado e completamente destruído. Uh, disseram ao meu pai que esse carro já era e que ia para... esse carro vai para ferro velho, não tem range, é um carro velho. o que é que vais arranjar isso? Mala vale pena? O que vais arranjar no carro é o valor do carro. E meu pai sempre disse, deixa-o estar ali quieto que eu qualquer dia pego nele. Chegou uma altura que meu pai decidiu, ok, vou, vou então arranjar o carro e eu e eu com o meu pai ajudava no, no podia não é arranjámos o carro compramos outro Golf, cortámos o tejadilho arranjámos as coisas todas ainda hoje tem aqui marcas no carro dos freezes tão esfarrapados que não conseguimos arranjar novos mas ele cá está e ninguém diria que, que ele iria voltar a andar e aqui está ele divinho para, para dar a volta ao, ao ponteiro ainda dos quilómetros este carro aparenta ser um carro que faz grande barulho, assim, a não conhece, pensa que é um carro para puxar e para andar muito rápido. Este, carro, este modelo não, é 1600 Turbo, a gasóleo, não tem nenhum barulho turbo, não tem, não tem uma experiência, não me encosta ao banco quando eu acelero não é a gasolina, não tem assim, nenhuma experiência racing, tem aquele gosto que é um carro antigo, que não, que não responde logo. Eu acho essa é a piada do carro, o carro é, não é, não é eletrónico, nós sentimos que que são engrenagens, que é o motor que está lá. E quando estou a andar com o carro é como eu estivesse a desfilar. Sinto que toda a gente olha para mim e que sou o centro das atenções Apesar deste carro não é assim nada de especial, mas para mim, para mim este carro é lindo. Eu acho que não há nada que possa pagar isso e que me possa mudar de ideias. É um sentimento que surge e fica, fica para a vida.